Side. Light this bitch up Olá, meu amigo e minha amiga Como que você tá? Você tá bem? Bem-vindos a mais um episódio de Deskwood Um episódio maravilhoso Que esse... E, tá dando aquele choque emocional Que a gente não consegue descobrir Então vamos ver o que, que tem hoje pra gente Eu acho que vai ter muitas coisas boas hoje Eu tô sentindo aqui no coraçãozinho Então, ó, se você quer acompanhar mais disso Você gosta daqui também Se sente confortável Clica no botãozinho vermelho aí pra se inscrever E deixa o likezão maroto pra ajudar Que fortalece demais e bora lá Vamos comigo pra mais uma história De Deus que odiar esse mistrão Bora? Vamos lá, vamos assistir? Conto com você Bom, vamos lá, recebemos Logo de cara um arquivo Onde tem tem que descompactar esse arquivo Porque quando ele vem com essa pastinha Desse jeito assim, geralmente nos computadores A gente tem que descompactar Pra descobrir o que tem dentro desse arquivo Tá ligado? Ele tipo meio que pega aquela pastinha Separa e depois mostra O que tem interno nessa pasta Então a gente vai descobrir agora, vamos lá, vamos enviar pro hacker E vamos ver se ele vai, é Informar pra gente o que, que é esse documento. Ele tá offline, então não vai rolar nada aqui agora. Vamos ver se ele vai ficar. Ó, a Cleo me chamou. Então vamos ver aqui o que, que a Cleo tá querendo. Faz um tempo que eu não converso com a Cleo. Tá, vamos lá. Estou do lado de fora do apartamento da Hannah E daí? Não, e daí é muito pesado, né? Então não vamos mandar e daí não. Vamos ser um pouquinho mais Relax, Porque ela no começo ela não confiava na gente. Agora já tá começando a conversar. Então isso é um bom sinal, né? Significa que tá começando a confiar. É. Pra quê? Não me diga que você está planejando. Invadir. vou perguntar pra ela pra quê Porque realmente eu quero saber, né O que, que ela tem em mente Eu só vim aqui por acaso Ué, ué Como assim? Mas acho que não faria mal dar uma olhada Você gosta de arrombamentos ou algo assim? Como assim arrombamentos? Entendi, cara Eu acho que não seja uma boa ideia Receio que você possa piorar a situação Pelo menos tenha cuidado Vamos lá, vamos falar pra ela ter cuidado Vamos mandar ela entrar lá na casa E quando ela entrar, aí a gente fala assim Tá ligado? Tipo o que nós fez com então, vamos fazer isso daí. Vai. Você não precisa me dizer duas vezes. White é bravo, hein, mulher? Fi? Mesmo que possa parecer. Ahn, hum, assim pra você agora? Essa não foi uma boa ideia espontânea da minha parte. Antes de começar a mandar uma mensagem pra você, eu estava pensando. A Hannah faria o mesmo por mim? Eu tenho certeza que ela faria. Eu senti um tomzinho ali que ela quis jogar a culpa em cima da gente. Mas a gente não vai deixar barato, nós é... nós é mal. Ela teria feito isso no primeiro dia, assim que soubesse. Tipo, vai, vamos supor, você não vê uma pessoa faz um tempo, você vai na casa dela saber o que tá acontecendo. E pelo que eu entendi, faz um tempinho que ela sumiu e ninguém foi na casa dela. Nesse caso, boa sorte. Ok, bem, não é como é, se eu pudesse te do, convencer do contrário. Eu poderia ter uma melhor amiga como você, Cleo. Nossa, desculpa. Nossa, hoje eu tô por velho. Eu gostaria de ter uma melhor amiga como você, Cleo. Vamos falar o que pra ela aqui? Bom, nesse caso, boa sorte. Vai, minha amiga. Você, tá... você que tá falando que iria, então... Eu não... Quem sou eu pra falar não, né? Isso faz você se sentir melhor? Não estou invadindo. Sei onde a chave de emergência dela está escondida. Pera, A chave não tá lá? Vou ligar pra você como você... Sabe, duas cabeças pensam melhor que uma. Vai me ligar na hora da invasão. Eita, Cléo, a porta tá aberta, Cléo. Com duas portas abertas ali. Olha, parece que alguém já entrou lá. Ai, meu Deus, Cléo. Não sobe. Não sobe, não sobe. Não sobe, vai. Cuidado, Cleo. Arrepiado, gente. Olha o barulho dessa casa. Tem fantasma. E o medo de um fantasma. Dá um cagaço, né? Calma, Cleo. Cuidado, Cléo. Ô, Cléo, o flash tá ligado. Não, a conexão tá sendo perdida. Perdi a conexão com a Cleo. Nossa, acabou, mano Episódio 2, a gente tá entrando no episódio 3 Esse vídeo foi muito curto Nossa, meu Tinha gente entrando na casa da Quanta Cleo tava lá, mas peraí. peraí Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Vamos conversar uma paradinha aqui, vamos conversar Vamos recapitular aqui comigo, rapidinho o que a Clau falou? A Clau falou que sabia onde tinha uma chave de emergência da casa da Hannah do lado de fora do apartamento. Beleza? Até aí você entendeu. Eu também entendi. Agora é o seguinte. Se ela pegou a chave onde estava, abriu a porta e entrou, ou ela não trancou, ou outra pessoa que também tinha a chave abriu. Mas quem teria a chave? E outra, se... Alguém entrou em seguida porque viu a Cleo entrando. Então a Cleo pode estar correndo risco de vida. Vamos continuar aqui o episódio? Mas vamos continuar mais um episódio, beleza? E eu juro que a gente vai depois para um outro vídeo. Então vamos lá, vamos lá. Calma aí, eu vou iniciar um outro episódio aqui. Vamos lá. A Cleo ficou online. Ela me chamou agora. Você apareceu? Uh, você está bem, Cleo? Beleza, vamos lá. Vamos, a gente está preocupado. Porque foi muito sinistro o que aconteceu agora. Não se preocupe, estou bem. Agora a gente vai ter que se ligar o seguinte. Vamos reparar e é ela mesmo. Ah tá, por alguma razão o telefone desligou. Perdeu, foi... Mano, era o Thomas na porta. Era, eu ia falar isso. Eu ia falar isso exatamente, que era o Thomas. Porque... Quem, além da família da Hannah Teria a chave, tipo, eu acho que Somente o namorado dela, beleza, vamos lá é, eu meio que imaginei Que era ele, gente, é sério, como que Esse bagulho sabe o que eu tô pensando Putz, véio, isso é muito Top, mano, isso é muito top Eu pensei que ele tinha sumido é, Ele fez alguma coisa com você, não dizer Nada, o que ele estava fazendo no Apartamento da Hannah, é, provavelmente Ela deve ter perguntado se ela viu ele, né Será que o hacker recebeu nossa mensagem? Você enviou um arquivo, não, o hacker ainda não viu a mensagem, vamos lá, vamos ver o que a Cleo vai falar aqui Na verdade, nós dois ainda estávamos no Aqui no, estamos aqui no apartamento Ela tá com ele lá então Beleza, entendi, algo de errado Cleo, eu não devia ter perguntado isso Porque se ele estiver do lado, vai ser meio Vai soar meio chato isso, tá ligado Eu te mando uma mensagem quando voltar pra casa Eu só queria dizer que está tudo bem Que você não precisa se preocupar comigo tudo bem? Fico feliz que você esteja bem. Ok, falo com você mais tarde, então. Falo com você em breve. Bom, beleza. Ela ficou offline. Ó okay, quem ficou online. Provavelmente vai chamar a gente. Ela, a Jesse a nossa pariguinha do grupo. Jesse dê uma olhada nisso. Beleza, mande que eu quero olhar. Polícia identifica o corpo de uma mulher ah, morta na floresta de duskwood Tô imaginando os inglês? Eu, eu, sério, eu não sei, tá? Eu tô... Tô tentando traduzir aqui, mas eu falo pra você. A polícia... Uh, segue atrás de respostas, é isso? Uh, diz que parece que foi, morreu 8 horas da manhã... Da, tá. oh, da manhã não, à tarde ah, Tal, não sei o que Cachorro para... Gente, desculpa, tá? Eu não vou conseguir traduzir, sinto muito, mas Vamos lá, vamos tentar ver se a gente consegue avisar Se a gente consegue avisar, é ver aqui Ela também nem leu, mano, senão eu ia tentar desenrolar com ela Não sei bem o que dizer com isso É, não sei, na verdade eu não sei mesmo Porque eu não sei traduzir, né? Então, basicamente é isso Bem você percebe como é pequeno? Ah, esse é o corpo. Ah, a Hanna não era pequenininha. E você quer saber o que está na primeira página? Sim, quero saber. Me conta, me conta, por favor. Promoção na loja de bicicletas da Rude. Considerada uma enorme sucesso. Talvez eles estivessem tentando não transformar isso em algo maior do que já é. Uh, isso realmente é uma droga? Eu não acho que isso seja tão ruim assim. É, eu vou pôr a primeira aqui, né? Talvez eles estivessem tentando, tipo, não deixar alguma coisa... Já é difícil demais, tá ligado? Alguma coisa, eu, familiar... Porque, pelo visto, eles ainda não identificaram. Então, meu, é, é complicado. Mas eles deveriam... A cidade inteira tem direito de saber isso, hum, quando um assassinato acontece. Eu sei, eu sei, Jesse. Eu nem quero pensar nisso, mas e se fosse realmente a Hannah? Isso é tão típico de Duskwood, ou seja, eles costumam ocultar as coisas lá então, é isso que ela quer dizer? Algo terrível aconteceu e todo mundo está ignorando a verdade. Eu realmente entendo porque você está com raiva, você não estava fazendo exatamente a mesma coisa recentemente, vai. Vou falar que eu entendo, porque até mesmo é meio chato, tipo, não... Num... Pô, cara, né, mano, não dá uma atenção. A família, às vezes, tá procurando o seu familiar e não encontra. E ali parece que era uma criança. É, obrigada. O que posso dizer, você claramente não é de duskwood. O que eu acho uma pena. Ixi! Flertou com a gente, bem que teve gente que comentou isso, hein. Por que você acha uma pena? Fico feliz em não ser de Wood. Eu vou perguntar pra ela por que ela acha uma pena. Oh, olha, quem chamou no grupo, no primeiro grupo que a gente foi... Ah, e sim, hein, Thomas. Olá, pessoal. Aí, hein, parabéns, apareceu. O Thomas voltou. Sim. Sim. Porque o Lana achou ele no apartamento da menina, da namoradinha dele, né? Como vão as coisas com você? Não dizer nada, bem-vindo de volta, Thomas. Eu realmente, bem-vindo de volta. Mano, não vamos criticar porque o cara sumiu. A gente não sabe por qual situação que ele tá passando. Ele pode realmente tá numa deprê pesada por isso. Então, deixa rolar o assunto, mano. Aí, ó. Lá vem o, o, o lazarento do Dan. Bem, olha quem voltou. Tipo, você falou com ele, meu amigo. O Dan falou com ele, velho. Eu tenho prova disso no último vídeo. Nós estávamos realmente preocupados. Sinto muito, pessoal. Fui à polícia. O corpo não é de Hannah. Pois é, a Jess já me mostrou. Ó, oh, Celso, estou tão feliz em saber disso. Beleza, Jess? Só mete o louco. E, entre aspas, bom porque não é a Hannah e ruim porque mataram alguém, né, velho? Eu disse isso desde o início. Vocês estavam em pânico sem motivo. A gente costuma se autoflagelar antes de qualquer coisa. Isso é muito ruim porque às vezes a gente nem vai passar por uma parada mil graus e a gente já tá... Ai, ai, ai, ai. Acontecer isso, meu Deus. Eu não diria que seria sem motivo. Um corpo é um corpo. Acabei de falar isso, meu amigo Rick. Verdade. O Dan quis dizer que estávamos preocupados sem saber se era mesmo a Hannah. Eu vou colocar isso. Porque a gente tem que tentar se aproximar o máximo possível deles e não tentar criar caso com eles, tá? Então, essa é a minha estratégia. eu Penso dessa forma. Estou realmente começando a gostar de você, Túlio. Obrigado, Túlio, que sou eu e não meu editor, né, velho? Como eu sempre falo aqui. Vamos lá colocar carinha. Ó, vamos lá. A gente já tá ganhando a confiança da Jesse, da Cleo, do Thomas e do Dan. Então, isso é muito bom. A gente ainda não conversou com a Lili, que é a irmã da Hannah, e enfim, vamos lá. Mas de quem é o corpo, então? Eu ainda suspeito que exista algum tipo, de, algum tipo de conexão. Tá, vamos lá. De quem que é o corpo, né? Vamos ver se eles sabem. Que eu fiquei também meio que pensando, né, mano? Eu não faço ideia. Os, Os policiais não deram nenhuma informação. Tudo bem, então. Eu só queria que vocês soubessem falo, falo com vocês depois Espera Thomas, até depois Não vou dizer nada, vai lá, vaza meu amigo Show, vamos ver, será que a Jess vai chamar a gente Olha o hacker, olha o oh, hacker Será que o Thomas ficou offline? Ficou e o hacker ficou online Olá, olá. olha Viu? Viu? E aí? Beleza? Qual é a mané? Eu decidi ler sua conversinha com a Cleo Não gosto quando você faz isso isso não me surpreende. Realmente, eu sei, gente, eu sei, cara, que ele faz isso. Porque ele passou pra gente ver o dos outros. Você acha que, o nosso ele não vê? Ele quer desenrolar, mano. Ele tá querendo fazer, às vezes, a gente colocar nós contra a parede, mano. Você não tem que se ligar, velho. Tem que se tem que ser, ou sem boost, tem que estar na frente dos caras, mano. É assim, fi. Mas depois que o telefone da Cleo apagou, eu fiquei um pouco preocupado. Bem, o que você quer que eu diga? Isso significa que você ouviu até a nossa ligação. Minhas conversas com a Cleo não são particulares. Exatamente. Minhas conversas com a Cleo não são particulares. É mesmo porque eu falo a verdade no, no para as pessoas. Ah, você tava falando com quem que você não me falou? Eu tava falando com a Cleo. Tava falando com o Dan, tava falando com o Túlio, que sou eu e não meu editor. <risos> Essa vai fogo, velho. Eu sei que não. Eu sei que não é algo confiável pra você. Mas eu gostaria que você visse meu ponto de vista, entendesse por que eu estou fazendo isso. Eu só queria que você fosse direto ao ponto. Então, não é importante o modo como você... É, o modo como me sinto em relação a você, eu entendo Eu queria que ele fosse direto ao ponto Porque eu tô tentando entender também esse cara Que ele é meio complicado de saber, tá ligado? Ah, por que você acha que o Thomas foi ao apartamento? Foi ao apartamento, não faço ideia ah, Para cobrir seus rastros Talvez ele estivesse tentando recuperar alguma coisa não faço ideia... Talvez ele esteja tentando recuperar alguma coisa também... Pode fazer sentido... Uma suposição bastante lógica... Então por que, que você me perguntou? Pra falar a verdade... Eu não tenho tanta certeza... Uh, tenho certeza que a Cleo vai te contar a Toda a história... Tá, ela vai me contar tudo... Então vamos saber aqui... né? Ela estava estranha mais cedo... Algo não estava certo... Você acha? Eu não notei nada... Ela estava assustada... Como se ela... Uh, quisesse me dizer algo... Ela definitivamente estava se sentindo muito desconfortável... Até mesmo, ó, por que, que ela pode estar tá se sentindo desconfortável? Pensa, você entra na casa de uma pessoa que desapareceu. Você, quando você tá lá dentro, entra outra pessoa também e as duas se encontram. Pessoas que não deveriam estar no local. Então, é você fica desconfortável, porque você fica pensando assim, mano, ela me viu aqui dentro. Tá pensando que eu tô querendo esconder alguma coisa. E aí a outra vai pensar igual, putz, ela me viu chegando agora, tipo, me pegou de surpresa, ela tava lá dentro, mas peraí, ela tava lá dentro. Então fica aquele bagulho no ar, não sei o que pode ser, entendeu? Ah, por causa do Thomas, você não estava vendo a conversa. Acho difícil ler emoções ao me comunicar apenas por mensagens de texto. Também, isso acontece também comigo, mas, às vezes, né, vai saber. Eu nunca ouvi ninguém, eu nunca ouvi alguém dizer isso antes. Ah, por isso que você tem a mim. Obrigado. Normalmente eu não gosto de falar sobre essa minha falha. Eu agradeço por me dizer, não é tão ruim assim, isso tem que ser colocado pra fora. Nossa, meu, os caras fazem maior tempestade em copo d'água, né? O que, que tem a ver uma coisa com a outra? Hum... O que que tá pegando? Ele tá escrevendo, escrevendo, escrevendo. Tá. Podemos falar sobre isso mais detalhadamente uma outra vez. Se você quiser saber mais coisas mais importantes para conversarmos agora. O que será que ele quer falar? Vamos falar sobre o que eu achei na nuvem da Hannah uh, e o número de telefone do Poke. Vamos falar sobre o remédio antidepressivo da Hannah. Bom, eu vou finalizar por aqui. Eu sei que você deve ter ficado muito bravo, muito bravo mesmo, porque... O que, que ele vai falar Eu sei disso, eu sou muito curioso Muito curiosa, eu sei Porque tem meninos e meninas que adoram esse vídeo Então fico muito grato E se você ficou até aqui, se inscreve no canal Se caiu de paraquedas, deixa o likezão maroto Pra fortalecer e compartilha, beleza? Tamo junto, um abraço aí a todos Coraçãozinho, valeu e até o próximo Deskwood, que é toda quinta-feira De terça quinta e sábado Valeu, tchau, tchau, eu vou ficar sério Tchau, agora eu vou, vou.